Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Ei, ei, ei ah, Tô tipo Percy Jackson o mar de monstros Hoje eu mato o pão E ele vira um monstro Tô oh, rei, rei Tipo o ángeles onde Descobri o Brasil Eu só não descobri as rimas que tu fez Cadê? Cadê? Sumi é tipo, hoje eu invento o meu freestyle, faço tudo que eu posso pra aqui, te derrotar. A sua altura não vai me derrubinar. Como mais fraco? Eu quero ver você mais fraco. A rapaziada, geral com a mão pro alto aí, vamos daquele jeitão, vem! Uou, uou, uou é Oh! Oh! Eu tá aqui foi renegado no e por isso deve trepe esse moleque mano com certeza é me que é ah, na verdade você é sequela, Pedro Ávores a funda e sua cara bela tá que a fita eu sou tipo um escara velho do diabo eu sou lírica mano de Machado por isso pode falar o eu cargo mano Acabo do do AC esqueceu fazer Rima é a parte fácil ah, por isso mano eu mato é sustentar a bronca, mano, quando você sobe aqui. Ei, esse cara, mano, pode ser qualquer coisa. É o Snorlax, mas não é o MC. Deve ser por isso, mano, eu não entendi. Ei, pra brincar no meio do free, DJ pode virar a base que eu encaixo aqui. Ei, porque você esqueceu que eu sou xing. Um e eu brincar assim é muito fácil, sabe, mano, é só o ah, e mano, com certeza você vai sobre a caroça. Na verdade. O baile uma uva e hoje eu tô proporcionando só o um suco de fruta Com certeza amassado, tô cigarrinho na orelha E mano, nessa pista, tem neve na minha teira Então uma coisa eu entendi, tem neve na minha teira E nele tem neve no nariz, deve ser por isso que o mano é um avacalho, rima certa Por isso mesmo, com certeza, é malabar É um circo Ei. de horrores no freestyle E hoje Ei. vamos ver se a besta agora vai sair de dentro da jaula uh. Ei, ei. Mano, eu posso ser até uma Jindu no da besta Eu tenho seis seis marcado na letra Mano eu posso ser até um a espada do diabo, mano, pode pá, eu te firo e você nem vê. Pode pá, espadachinha aqui, eu vou no proceder. Você vai voltar mandado, depois que as minhas rimas vai, pega as do seu lado. Você nem vê, eu te acerto, vem e você vai no proceder. Quero ver, vai matar ou vai morrer? Você vai morrer. Vai matar ou vai morrer, pai, então. É a vida Vai matar, vai matar. Já é rapaziada, vocês ouviram, vocês decidem, certo? Quem gostou das rimas do Tarxan faz barulho Boa. Quem gostou das rimas do Pan faz barulho Bota na próxima fase, certo família?